Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa dica cultural de hoje. O filme produzido pela Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, merece ser visto e por muitas razões. Aliás, eu diria melhor: trata-se de um filme que precisa ser visto por razões estéticas, artísticas, humanas e, claro, políticas. Dirigido pelo britânico Kievetel Ejofor, diretor e também eh, protagonista, esse filme é uma demonstração impressionante de como a fome na África é mesmo um problema político. E a seca não é apenas um fenômeno da natureza. Inspirado na história real do menino William, que em pleno século XXI reinventa o moinho de vento, redescobre a energia eólica e salva sua aldeia da fome. O filme é arrebatador. Ambientado numa aldeia do Malawi, pequeno país da África subsaariana, o menino que descobriu o vento aborda o drama, o desespero, a dor e a morte de um povo subjugado pela miséria e abandonado pelo Ocidente, que até ontem colonizou e até hoje explora esses povos. Há no filme Um Pouco de Tudo... Drama familiar, desespero social, violência política e angústia de quem sabe que perdeu tudo ou quase tudo e vive ao resto do chão, abaixo da linha da miséria, mas sem perder duas coisas, a esperança e a dignidade. Fotografia e figurino, a meu ver, impecáveis. Merece destaque também a síntese que o filme consegue fazer dos costumes, hábitos, crenças e folclore da África contemporânea. A história se passa no ano de 2001, imperdível também por esses atributos. Recomendo, pois, O Menino que Descobriu o Vento e o Faço Sem Titubear. Vejam o filme. Por hoje era isso. Aguardem novas dicas culturais. Obrigado, muito obrigado e até a próxima.